Afinal, qual o modelo de faca que jogadores casuais e profissionais preferem no CSGO? Qual o seu modelo de faca predileto? Comenta aí. E comenta também agora qual o modelo de faca você acha que é o preferido da comunidade. Baioneta, Flip, Talon? Não. Butterfly, M9 e Karambit lideram esse ranking. Mas afinal, você sabe o porquê? Hoje eu vou te contar. 799 mil inscritos, muito obrigado. Bora bater 800 mil ainda hoje. Se inscreva aí, faça parte da Matilha. O Rian tem o um inventário mais caro do Brasil. Avali... <risos> <tôs> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, hoje eu irei falar sobre facas, facas do CSGO Falando de Butterfly M9, deixa eu falar sobre o sorteio do mês passado Pra quem utilizou o cupom KILL2022 ou cupom DOG agora no começo do mês Sorteio de 3 Butterflies Dopplers mais duas M9 Doppler Então, mano, eu não vou fazer o sorteio rapaziada, porque tipo Eu peguei essas facas e eu vendi todas pra... Gastar com as... Tão um bocado e depois. Brincadeira, rapaziada. Vamos fazer o sorteio hoje. Mas, serei sincero, vou pegar agora. Vou tentar pegar. Porque por conta de toda a correria do Major, enfim, acabei atrasando isso, mas vou sortear hoje. Antes, eu tenho uma notícia aqui pra dar que vocês irão adorar. Nosso cupom voltou a ser o cupom DOG E ele não vai mudar mais É DOG, é DOG Então o cupom vai parar de ficar mudando de mês em mês É fixo agora Cupom DOG no CSGO.net Então já usem o cupom DOG para participarem dos próximos sorteios Enfim, cupom DOG, 40% de bônus Como sempre foi, não era eu que mudava todo mês E eles pediam, enfim Agora é o cupom DOG gera. Vou depositar aqui uma grana no Net, né? Uns 700 e poucos dólares Deixa eu ver quanto que vai dar Rapaziada, então vamos lá 1.400 dólares Dá mais de 5 mil reais, obviamente Lembra? Lembrando que eu não depositar essa quantia. Coloquei o cupom DOG, né? Finalmente o cupom DOG agora. E eu depositei 720 dólares com o cupom DOG. 1.008, né? Eu já tinha 6 dólares aqui no site. Enfim, de outro dia. Vamos lá. Para começar, caixa do Bitcoin. Para quem não sabe, ela tem esse nome. Não é porque você pode ganhar bitcoins com ela ou então que você precisa de bitcoins para abri-la. Não. Ela tem esse nome porque é uma caixa que muda de valor. Então, se você entrar aqui no site diversas vezes durante o dia, cada vez que você entrar muito, provavelmente, a caixa estará com um valor diferente. Agora ela tá custando R$25. Dólares e 99 centavos Na minha opinião, é um valor bom É um valor que eu, pelo menos, gosto para abrir a caixa Porque eu acho que fica bem equilibrada Vamos abrir 10 de uma vez? 269 dólares Bora Uma... Uma Flip Gamma Doppler resolve aqui o nosso problema Inclusive ela passou ali mas nada de muito bom veio é. Alp Boom pagou E só, so, literalmente só so. 158 dólares Vou fazer o seguinte Colocar tudo no contrato de troca é tudo. 158 dólares para ganharmos de 39 a 635 Precisamos de 300 300 aqui é safe Paga as caixas Aqui piorou a situação Por isso que eu tô falando, mano Contrato de troca é risco, tá ligado? Ou dá bom Ou... Dá muito ruim. Vamos tentar a flipzinha que a gente queria. 8%? Quase impossível. E obviamente não vai dar bom. F. Beleza. Então começamos bem. Já repamos aí quase 300 dólares. Caixa do Elon Musk. Vocês conhecem a caixa do Elon Musk? Tá dando faca, pai. Quer dizer. Não sei. Vamos ver. Não. Tá dando Scar. Scar Blood sport. Essa... É brincadeira. Vai, vamos abrir 10. Mais uma vez eu gastando... 200 e poucos dólares Ai, essa M9 essa... Uf, Fui beitado pra caramba, mano Galera, tá difícil Sei que o site tá gritando, tá gritando Porque um item foi bom Foi a USP, que nem foi tão bom Vamos lá, 23 dólares Ai papai, que aí, agora foi bom Agora foi bom, até assim Manter a calma, porque foi bom, mas não tá bombom No geral a gente tá perdendo muita grana, nossa. Se for juntar ali o nosso saldo com o preço da faca Não dá 700 dólares, a gente precisa de mais Vamos arriscar um pouco Vamos abrir aqui a Fire em Ice 100 dólares, vamos Olha Uma caramba de Tiger Tooth Uma boa Tiger Tooth, mas agora pô, Mano, eu tô muito azarado hoje Hoje a Bruxa tá sozinha não, não é possível, mano Tô com muito azar Mas não, calma aí, foi bom Eu pensei que ia sair do 4 tava olhando pro lado já, achando que seria a M4 Beleza Mas ainda assim não tá legal Mais uma Mais uma faca E digo mais A não ser que venha uma faca muito cara Que não é o caso O que, que eu, né, iria completar Eu vou fazer um contrato com as três facas que eu tenho É aqui, rapaziada É aqui que a brincadeira começa 424 dólares, não façam isso Para ganharmos de 100 a 1.600 Vou falar pra vocês 800 resolve o nosso problema que resolve o nosso problema, mas... Mano, hoje o site tá osso, hein? Não, nada dá certo. Nada. Freia. Vai, duas. No modo rápido, pra bugar o sistema do site. Gente, vou é do Cyberpunk. Só pra ter um terceiro item aqui e fazer um contrato. 101 dólares. Ah não, tá me tirando Oh, ah não calmou, calmou, calmou, calmou Calmou que o pai tá aqui Olha aí que o pai, mano já tava planejando, né? Caguei pra cara. Ó. cara, mano. Seria bom tirar essa faca, porque é mais do que eu depositei. É bem mais. Mas eu vou vender porque eu tenho um objetivo. Vocês sabem qual que é o meu objetivo. Eu vou meter um louco aqui. Eu vou abrir uma Premium Knife. Tô nem aí. 650 dólares uma caixa. Freia! Meu Deus do céu! Era só frear, era só pegar. Vai, três Fire não é preciso que eu... eu fiz um milagre e vou voltar para estar a zero Não é possível! Ai, lindo! Lá ele! Calma! Wait! Tenho... Ai, mano, eu devia... Calma, calma Oi! Vamos, vamos fazer o seguinte, ó Meu objetivo é ser Butterfly, sabemos Mas, se eu perder isso aqui dá muito ruim Vamos gastar primeiro o saldo 0,38% de chance Beleza, tudo bem. Isso aqui foi pra gastar o azar. Rapaziada, Vem de M9, porque aí eu vendo também a M4, 50 dólares, enfim. E aí, a nossa possibilidade de conseguir algo, enfim, talvez fique mais interessante. Vou gastar ali quase tudo na Butterfly. A gente precisa, rapaziada. Freia. Nossa... Ó, nisso eu não toco mais Nisso eu, mano, não encosto mais Tá aqui Essa daqui eu nem brinco mais, tá garantida Agora essas duas A Butterfly Doppler já me deixou no lucro Um lucro muito alto, inclusive Então eu posso fazer o que quiser com essas Eu vou vender 383 dólares Poderia pegar uma M9 Doppler, né? Mas não tem disponível aqui Eu precisaria de mais uma Butterfly Só que pra chegar até nela tá... Putz, tá osso Eu posso tentar parcelar em duas ou posso tentar de primeira Bora parcelar em duas. Talvez facilite aí para nós. Safe, tranquilo, mano. Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. E agora, grande final. Eu já imaginava mesmo, galera, que... Enfim, daria ruim, previsível. Mas só essa butterfly aqui, mano, já nos deu muito lucro Já pedi ela aqui É muito simples do site, você pede pra retirar, enfim Inclusive, tem um cara que me envia no caixa Depois eu vou aceitar e vou abrir Se vier algo bom, nós racha Só preciso antes da minha butterfly Enviou Nossa, linda, nova de fábrica Tive que pedir pela segunda vez A primeira vez o cara não enviou É pay to pay, tá ligado? Então, enfim Um novo item de inventário E, mano... Nossa, belezinha, belezinha, belezinha. 0.02 direto de alguém da China. Bom do 0.02 é que é uma skin bem líquida. Então, caso eu ganhe ganhe, não queira ficar com ela, tipo, eu preciso do dinheiro, mano, vende muito rápido e fácil. E SM9, que eu tinha pego ontem. Olha o float que veio SM9, né? Que eu vou enviar aí para os ganhadores. Enfim, vamos equipar aqui uma, uma CT e uma TR. Pronto. Tava de quebrada, sendo centro da cidade. Quando eu, sei, eu vou salve pelo meu rádio. Alguém, okay. bolso cheio, o coração vai ser. Rapaziada, tô aqui nesse mapa lindo, né? Que é a Cersei 2. Inferno é a Cersei 2, não, brincadeira. Mas enfim, cachorro, por que ao longo do tempo, né? A M9, Butterfly e Karambit se tornaram aí as facas queridinhas da galera? Bem, além de serem facas mais antigas, a M9 e a Karambit, por exemplo, foram uma das primeiras a serem lançadas. A Butterfly veio um pouco depois. Uh, mas enfim, além de trazerem esse sentimento para quem começou a jogar mais ou menos 7 anos, tem um outro fator que, na minha opinião, é o principal, que é o seguinte. Vamos pensar na faca Survival, uma faca recente. Faca que foi lançada em 2019 Vamos pensar um pouco na faca survival As animações dela são sensacionais a animação de saque a animação de inspecionar Mano, ela tem uma animação de saque única no CSGO Que o cara joga pra cima e pega, mano Putz, a animação da faca é sensacional Mas o desenho dela, a faca em si É feia, não é uma faca bonita, não é uma faca Legal, não é uma faca onde as skins Encaixam bem, é uma faca feia O mesmo podemos falar da Falcon A animação de saque, eu adoro, gosto muito A animação de inspecionar, pô, tem uma animação animação secreta, mas é uma faca muito simples não tem graça, não agrada o público vamos falar da Butterfly, a Butterfly tem uma animação de saque sensacional, mesmo com o bug lá, né, do pulso contorcido é uma animação linda, tem mais de uma animação para saque, a animação para inspecioná-la é muito legal, a faca, pô o desenho dela, o formato dela, sensacional qualquer skin encaixa muito bem a M9 é a mesma coisa, é uma faca grande, mas não é grande de maneira exagerada como a Bowie, uma animação de saque simples né, um pouco mais conservadora, mas ainda assim sensacional e o mesmo a gente pode falar da Karambit então, para uma faca entrar no gosto da comunidade, ela precisa juntar o formato dela e o desenho dela tem que ser algo que agrada a comunidade, junto das animações. Animações de saque, de inspeção, enfim. Duas coisas que Butterfly M9 carambit, agradam a maioria. E é por isso que são as facas prediletas do povo. Então eu estou aqui com a M9zinha. A Butterfly, tão louca quanto, né? Tem esse saque padrão e tem outro saque que ele... Ai, ó, olha esse aqui, Mano, eu amo esse saque. Eu acho sensacional. Nossa, Butterfly M9. Se eu fosse obrigado a escolher apenas duas facas, eu ia escolheria exatamente essas, uma Butterfly e uma M9 e, mano, estaria tudo muito safe. Vamos sorteá-las agora, né? Não posso esquecer. Então vamos lá, galera, fazendo aqui o um sorteio das 5 facas, 3 butterflies e 2 M9s Doppler. Lembrando que a K47 Gold Arabesque, especial times brasileiros Major Hill, eu sorteei as assim 5, o Major acabou, como, né, eu já tinha combinado com vocês. Então vamos lá, galera, 5 números entre 1 e 3.509. Então aqui os números, começando por 315, é então o primeiro vencedor aí de M9. Aparentemente preencheu o formulário certinho, o J. Ele depositou com o cupom pleno, né, mas ele depositou em outubro, então tá válido, porque o sorteio foi Pra é quem depositou em outubro com cupom pleno Em novembro com cupom Rio 2022 E agora em dezembro com cupom DOG Então tá tudo safe Deixa eu só verificar aqui se ele preencheu certinho Tudo safe, guys, depositou mesmo Segundo M9 é do 2580 Rodrigo em Rios, fez o depósito, deixa eu só confirmar aqui E agora as Butterflies Anthony Riep é o usuário 1900 que preencheu o formulário Ele já tinha usado o pleno em outubro Usou o cupom RIO em novembro Outra Butterfly do 872 e a última é do 3.364. um cara que preencheu o formulário aí nos últimos dias. Moisés Pinheiro, Rio 2022. Sorteio feito, rapaziada. Lembrando aí aos ganhadores. É provável um atraso aí na entrega das skins. Afinal, tem a parada do trade lock. Mas eu já mostro a rouba pra geral. Ficar sabendo aí quem foram os vencedores. E aí com tudo mais transparente, a legitimidade desse sorteio. Fica um pouco mais clara aí pra vocês. E é isso, rapaziada. ó, Fiquem ligados nos próximos vídeos pra anunciar o sorteio pra quem utilizar o cupom DOG em dezembro. Enfim, rapaziada. Eu não vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!